Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa Universidade. Apresentação, Vicente Fonseca. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universidade. Essa é mais uma edição do Extensão em Foco, espaço do extensionista aqui na nossa Rádio Universitária, diretamente do 17º Salão de Extensão, que é um evento que faz parte do Salão Integrado, Salão URGS 2016. E hoje um programa especial aqui do Campus do Vale, com uma convidada mais que especial, a nossa palestrante do Encontro de Extensão 2016, com um currículo com tantas, tantos, é, tantas qualidades que a gente tem, tem até dificuldade de resumir em tão pouco tempo. Ela é artista multimídia, arte educadora, bailarina, coreógrafa, contadora de história especialista nas temáticas das relações étnico raciais gênero, corporeidade do Candomblé de Quetu, autora de livros infantis sobre o movimento negro, ativista sobre o movimento negro há mais de 30 anos, Se, trabalha na Secretaria Municipal de Educação de Diadema e em breve também professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo, professora Kilsan Oliveira, muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui, viu? Prazer é todo nosso. A senhora acabou de fazer uma palestra uh, a respeito da, das questões raciais, do racismo no país. A gente, uh, e uma das falas que mais me chamou a atenção nessa conversa que a senhora teve com o público foi de que o racismo está ligado a poder. Como é que a, gente, como é que a senhora explica uh, essa fala? Né? E acho, acho que é uma fala que explica muito de todo esse problema que nós temos no país, né? já de séculos. É, o racismo ele está ligado diretamente ao poder e poder econômico inclusive né é, e esse é uma das vertentes que eu mais acredito na, na teoria do racismo né porque as pessoas que estão no poder né há uma sempre uma elite que vai ditar regras, que vai dizer quem serve, quem não serve, quem é feio, quem é bonito, quem deve ter a promoção ou quem deve não ter essa promoção. Isso está sempre ligado, inclusive, com a imagem né? e a cor da pele é, no Brasil, por exemplo, é algo que não está relacionado ao poder, né? não está relacionado a características positivas, não está relacionada ao inteligente. Né? ao belo, sempre negativo. Então, o poder é, é algo que marca as atitudes racistas, são pessoas que normalmente ou ocupam realmente espaços de poder e decidem a vida do outro ou da outra, ou são pessoas que pensam que têm o poder. E nesse sentido, no campo do, do senso comum, os que pensam que têm o poder pode ser qualquer pessoa não negra. Né? É, e que se sentem privilegiados por não serem negros. Então, isso é o que a gente mais vê. E isso a gente consegue perceber não só entre brancos, mas também é, entre pessoas negras com a pigmentação da pele mais claras e que, pela construção racista que o Brasil é, teve e tem, é, as pessoas se sentem em vantagens mesmo sendo, entre aspas, morenos, né, porque o Brasil é o país dos morenos, né, todo mundo se diz, aí eu sou morena, aí ela é, ela é moreninha, não, não é negra, não é moreninha, né, então entre os que se dizem morenos e os que se dizem negros é, com a pele na cor retinta, então há uma diferença qualitativa que as pessoas acreditam ter. Então está relacionado de fato ao poder. Né? Isso tudo vai totalmente de encontro àquela ideia uh, criada de que o Brasil é um país de, de uh, amigável, de miscigenação, em que todo mundo convive muito bem uh, e que ninguém é racista. Completamente. Né? Para mim, a história da, da, desse discurso da miscigenação e dessa celebração da miscigenação no Brasil é, que, é, é, uma, é uma forma de negar o fracasso do projeto do embranquecimento do Brasil, porque o projeto é, da, da, do, dos imigrantes no Brasil, a vinda dos imigrantes né, para o Brasil era para clarear o país. E na verdade o que aconteceu foi uma grande mistura, né, é, portugueses, italianos, os, e todas essas misturas com indígenas, com os negros aqui, é, foi um projeto fracassado. né. Então, a celebração é uma forma de ocultar o fracasso do projeto que os poderosos, que a elite, as elites brasileiras é, criaram e, e, e que não deu, não deu certo, na verdade. Né? O projeto não deu certo. Na sua apresentação, uma outra passagem que chamou muita atenção, acho que chamou a atenção do público todo, foi uma carta que uma criança negra escreveu, uma criança de 7 anos, né, com frases como, uh, penso que não tenho sorte por ser negra, minha pele não é tão feia assim, achava que era feia, mas não é tão feia assim, são passagens da carta. Uhum. Uh, e a senhora tem uh, uma produção de livros infantis, livros voltados para o público infantil com essa temática. Uhum. Qual é a importância da gente tratar desde cedo esse tipo de questão nas crianças? Para mim a importância está relacionada aos direitos humanos, né? é o respeito, o respeito a, a todas as pessoas, é, é, sem se preocupar com uh, as condições financeiras, com as condições é, é, sociais, né? cor da pele, origem étnico-racial, né? é o respeito a todos e a todas, isso é fundamental para mim é a função de um adulto, é, é, é, uma das funções do adulto é essa, né de proporcionar situações e momentos, ou não perder momentos, de ensinar ou de levar as crianças a refletirem sobre as várias coisas que estão aí postas no mundo, inclusive as diferenças, porque as crianças elas são muito simples e muito diretas, elas olham e falam assim, Posso pôr a mão no seu cabelo, Pro? Claro que pode. Nossa, ele é fofinho. Pro, ele não é duro. Tá vendo? Olha só. Então, por que, que você escuta ou você fala que o cabelo de fulana é duro? Não é duro. Porque duro é isso. Então, eu começo a trabalhar esses conceitos. Né? De uma mesa, madeira, ferro. Isso é duro. Né? Um cabelo crespo, ele é muito fofo ele é mole, duro mole. Né? Então, é, você vai tratando com uma naturalidade que a criança aprende. Pro, olha a minha pele, olha a sua, a minha clarinha, sua escura. Por que isso, professora? Ora, por conta disso, disso, daquilo. Objetivamente acabou, a criança vai rir, ela vai entender, não volta mais um assunto. Agora, se a criança reproduz algo errado, uma, uma, uma fala distorcida que ela ouviu de um pai ou de uma mãe dentro de casa, de um irmão, de um coleguinha da escola, chega em casa alguém, algum adulto, ouve ela reproduzindo isso e ninguém chega para falar, que que é isso? Pera lá, eu não ensinei isso para você, eu não quero nunca mais ouvir. Mas por que mãe? Porque isso quer dizer assim, assim, é feio, não se fala, não se faz... Eu acho que muitos problemas que a gente tem aí hoje de discriminação já teria sido evitado, porque nenhuma criança nasce racista, né? somos nós adultos que construímos as crianças com os vários preconceitos que ela, que ela passa a ter, né? de acordo com aquilo que é valor para as famílias, para os familiares. E não apenas em questões étnico-raciais, mas de disso, gênero e tudo de mais. Né? Gênero fundamental. Olha só o, o que nós estamos enfrentando lá em Diadema. É, nós estamos enfrentando a seguinte situação. Né? Um pai é, foi buscar o filho mais cedo na escola e pegou a hora da brincadeira na sala de aula. E ele pegou o filho dele arrastando uma boneca pelos cabelos. Cinco anos. Esse pai enlouqueceu, entrou na sala, <coughs> desculpa, quis quebrar tudo, a professora conseguiu retirá-lo de lá, levou para a diretoria, continuou quebrando tudo e aí uma das falas, quando ele para de quebrar tudo, que ele se acalma, ele diz assim, lá em casa é, eu tenho três filhos, duas meninas e ele de menino. Só as minhas meninas comem danoninho, porque o danoninho é cor de rosa. E eu jamais vou deixar o meu filho comer danoninho enquanto ele não for azul. Quer mais do que isso? Para a gente entender como é que pensa, como é que raciocina a cabeça de um homem brasileiro? E não, não dá para dizer que é tão somente, ah, mas esse homem é um homem, um pai de periferia. Porque eu trabalho, lido com uma escola, uma escola pública, em diadema, né? periferia total. Então, não é isso. Né? É, a, a criação é extremamente machista. E nós mesmos, mulheres, aprendemos a reproduzir esse machismo e vamos criando os filhos, sobrinhos, da mesma forma, sem perceber. O primeiro brinquedo que a gente põe na mão de uma menina é uma boneca. O que é boneca? Sempre a boneca. Já mostrando o caminho dela ninar, dela cuidar e tal. Depois a gente não entende porque que com 12, 13 anos as crianças estão engravidando. Né? Porque a gente tem que mostrar outras possibilidades, porque para o menino, ele recebe um carrinho. O carrinho, ele pega aquele carro, ele está, eu quero ser caminhoneiro. Ele está pensando na vida, na viagem, na vida externa. Né? Michelle Perrault, que é uma outra né, feminista, estudiosa, é, nas questões de gênero, da mulher, ela fala isso, né? que, que o homem é criado para uma vida pública e a mulher é criada para a vida privada. E é isso mesmo. E a gente continua a reproduzir as mesmas coisinhas, né? É a bonequinha que dá para menina depois o fogãozinho e ela tá lá cozinhando e ela tá lá. E a dificuldade que ela tem de ganhar o mundo para estudar fora ou dos pais aceitarem, né? Então são questões que que, que, que as meninas vão aprendendo desde muito cedo e vão reproduzindo. porque Porque alguém reproduziu isso para ela, né? E vai sendo muito naturalizado. O problema das, da discriminação é quando a gente passa a naturalizar tudo, né? Hoje eu ouvi meu pai falar mal do, do gay, do homossexual. Eu não falo nada. Amanhã eu vou ouvir ele falar do negro, eu também não falo nada. E ele vai achando e vai tendo espaço para poder falar cada vez coisas mais terríveis, né? Porque ninguém tá, tá, tá, tá demonstrando, um, sei lá, uma perturbação com tudo aquilo Mas é que tá sendo naturalizar é aquilo, É né? naturalizado. Então tudo que é naturalizado não é legal, né? Não é legal porque a gente precisa ter a, a coisa de se incomodar com que escuta, com que vê. Como né? é que tem sido a receptividade das crianças de escolas públicas para as quais a senhora faz essas palestras a respeito dessa temática? É incrível, porque elas mesmas trazem esses problemas, trazem as situações. É, eu xingo outro de macaco, um fulano fala assim assado dele dela e vão se colocando nas situações né? e a gente vai tendo um grande debate, uma grande conversa muito aberta, vira uma aula mesmo né? de, de formação, ninguém está lá para xingar, para dizer, é, sabe, olha, isso daí é errado, né? mas é uma conduta na conversa que vai fazendo com que as, as, as crianças e os jovens comecem a refletir sobre isso, né? que ele pode não ser xingado de macaco porque ele não tem a pele branca, mas ele pode ser xingado de gordo. E o gordo para ele vai ter o mesmo impacto que o macaco tem para uma pessoa negra de ser chamada xingada de macaco. Tem para uma pessoa negra ser chamada de gordo, ser chamado de baleia e outras coisas mais. É lógico que não dá para equiparar, porque racismo é, em relação ao negro é algo histórico, é algo que está enraizado na nossa sociedade, né? a pessoa pode estar gorda hoje enquanto criança, ela cresce e se torna uma, uma belíssima criança né? dentro dos padrões da sociedade, magro, alto ou magra e alta, né? isso pode mudar, agora a cor da pele ninguém pode mudar, o negro, ele não tem como dizer que ele vai é, se, é, evoluir, entre aspas, uhum. né? no conceito de algumas pessoas, se tornando mais claro, mais, mais branco. Não dá para ele fazer isso, né? é algo imutável. Então, ele tem que aprender a, a, a viver dentro desta situação e a combater tudo que está no, no, ao redor dele e que está apontando que ele é feio, que vale menos, etc. Então, com as crianças, é, é, é muito... É uma conversa muito gratificante de ter, porque elas estão vivendo essas situações, né? Além, entre tantas atividades que a senhora desenvolve, a senhora também é bailarina e coreógrafa no show Tecnomacumba da Rita Ribeiro. Sim. Conta um pouquinho pra gente a respeito desse trabalho. Sete anos, né? É, foi, durou sete anos minha participação lá. Viajamos o Brasil inteiro, fizemos viagens internacionais, foi muito legal. Lá eu interpreto Oxum, né? Então pinto cor dourado, né, e as roupas todas, foi fantástico, porque é, um outro lado aqui que eu gosto muito, e que eu sou muito reconhecida por alguns artistas, cantores brasileiros, é na da dança, né? Então, para mim, é quando tem algum quadro é, cultural e tal, eles me chamam, é uma outra área que eu gosto bastante, mas é, recentemente, há, há um mês atrás, eu estreiei é, lá em São Paulo, no, no Itaú Cultural, na Avenida Paulista, é, uma temporada com o um espetáculo taiol musical. E foram assim, dias, todos os dias, com casa lotada, ingressos esgotados, um público negro incrível, que vinham, vinham da Zona Leste, Zona Norte, áreas de periferia total o espaço, nós fechamos uma, uma possibilidade com o Itaú de não cobrar os ingressos, então eram ingressos gratuitos, então, a quantidade de crianças negras assistindo esse espetáculo, se reconhecendo na mãe, se reconhecendo na Tayó, os músicos todos negros, né, é, foi algo fantástico que não dá para esquecer. Eu tenho tantas cartas, eu tenho 67 cartas de mães e, e crianças e jovens agradecendo e, e os pais, padrinhos, madrinhas, tios e tias, falam principalmente da importância daquele espetáculo enquanto referência positiva para as crianças, porque as crianças, elas têm certeza que elas querem ser é, atrizes, querem cantar, e porque elas e, se descobriram taió, né? Então para mim isso é uma vitória, é algo fantástico. E... Foi tão legal que nós faremos um show no 20 de novembro no Auditório do Ibirapuera e lá é um lugar, mil lugares e, e é um lugar que só grandes artistas participam. Nós somos convidados para fazer, já fechamos o contrato no 20 de novembro, tá musical no, no, no Auditório do Ibirapuera. Então, isso é uma conquista tremenda, né? Então, batalhar para ter público e que todas as pessoas... É, em crises identitárias que consigam estar lá para assistir e saírem fortalecidas de lá. Porque o espetáculo é muito para cima, muito dançante, muito musical, né? E, e, e, as, e, e as crianças, jovens, adultos conseguem se perceber no processo, né? E dançar, curtir, é muito legal. Então... Professora, Kilson Oliveira, muito obrigado pela eu sua participação no Extensão em Foco. Uma agradeço. honra para a gente contar com a sua presença aqui em Porto Alegre. Parabéns pelo trabalho e muito sucesso na nova empreitada agora como professora lá na Nossa, Federal de Benefesão. Nossa, torcendo para isso começar logo, porque eu já vou começar nas coisas das cotas. Já vou entrar fervendo porque realmente da gente pensar como fazer essa banca de verificação, né? porque eu vi grandes problemas, estou vendo até agora, para a gente conseguir superar isso com, com maior dignidade para todos os envolvidos no processo seletivo né? de uma universidade, ou como professor, ou como estudante mesmo. Né? Então, é uma luta que a gente precisa engrossar o caldo aí, vai ser um prazer. E eu que agradeço, espero poder voltar aqui, com algo muito mais prático, com oficinas literárias, né, nesse sentido, ou com oficinas de dança, vai ser bem legal. Eu gosto muito de estar no tete a tete, na prática, com o corpo, trazendo falando de literatura, de empoderamento, mas a partir do corpo, é isso que eu acredito. Muito obrigado, professora. Eu que professor. agradeço. A Estação em Foco de hoje teve produção de Elias Santos, apresentação Vicente Fonseca, técnica de Luiz Fogaça. A gente volta na semana que vem.